A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Olha, irmãos, são muitas pessoas, muitos irmãos preocupados com isso, obreiros, né? perguntando, interpelando com relação a dois eventos que não vão ocorrer. Um não vai ocorrer, de certeza, que é aquele batismo que foi anunciado de 10 mil pessoas por ocasião da, do centenário, não é? Esse daí não vai ocorrer. E outro que há especulações, mas é o que tudo indica, pelo que nós apuramos, não vai acontecer, que é o evento que é realizado todo ano, na Praça do Derby, não é? Então o primeiro, os 10 mil batizandos, não é? Que seriam batizados na praia, não é? Houve aquela programação toda, tá certo? Isso aí, irmãos. Nós sabíamos que não ia acontecer. Por quê? a exemplo da construção do grande templo que há mais de ano atrás nós noticiamos que não estava na vontade de Deus e muitas coisas que vem sendo realizada nessa gestão é simplesmente para destacar homens e nós já dissemos e tornamos a dizer, isso é bíblico, que Deus ele não dá sua glória a ninguém, tá certo? Então esse evento dos 10 mil batizandos que seriam batizados na praia, né, com toda aquela pompa. Né, que queriam fazer, aquilo ali era mais um evento de alarido, mais um evento para destacar homens, mais um evento para destacar pessoas, e não para a glória de Deus. Então Deus, Ele não está permitindo que essas coisas aconteçam. E com relação, irmãos, ao evento na, na Praça do Derby, né, várias pessoas que nós temos perguntado, obreiros inclusive, têm confirmado isso, que é o que tudo indica, não vai acontecer exatamente por conta não é? da proximidade, da intimidade não é? da atual presidência com a política do Estado. Não é? E parece que a política do Estado está tomando um rumo não desejado, não é? e aí a presidência da igreja fica numa situação que não tem como ter, vamos dizer assim, força, vamos dizer, força para mostrar, para realizar um evento para Deus, mostrando que no púlpito da igreja só deve subir homens que são... É, membros da igreja, obreiros da igreja e qualquer pessoa não pode subir independente de ser autoridade ou não a autoridade tem que ser honrada colocada em lugar de destaque, apresentada mas jamais subir no púlpito da igreja então é, os eventos anteriores que tem é, exposto à igreja, ao vitupério, talvez seja por isso, eu digo talvez, mas no fundo, no fundo, nós temos certeza que não vai acontecer esse evento exatamente por isso, pela exposição pública da igreja, a situações vexatórias que jamais poderiam acontecer. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. É, irmão Giovanni. a respeito do culto natalino, se caso não vier a acontecer... É, pode ser isso, né? A decepção dele para com o governador que ele chama de meu amigo, ele vendo que o governador está sendo investigado, né? O governador que quis encerrar aquela delegacia, que eu esqueci o nome dela, que investiga, né? Crime de órgão público. Só que o pessoal bateu em cima e reabriu novamente. Aí ele está com vergonha de fazer o culto, né? Como vem fazendo e não convidar o amigo dele, né, o governador. Se isso não vem a acontecer, provavelmente é por causa disso. Viu? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Irmãos, quando a gente ouve esse novo vídeo do irmão Josué Augusto, em que ele é obrigado a pagar custas processuais para que tenha direito a documentos que lhe é de direito, né? e seguindo a orientação, né, do gestor Luiz Mário, primeiro secretário da igreja, para que ele procurasse, através de advogado, requerer aquilo que lhe é de direito. Assim como o pastor responsável pelo GERPEC, né, recebendo muito mal, tratando muito mal o doutor Miguel, quando lhe procura para que ele lhe forneça orientações, informações sobre como está sendo usado o GERPEC, se o presbítero Nelson foi socorrido pelo gerpec, pela verba do gerpec, aí eu vou explicar o que é o gerpec, e aí é muito maltratado, e aí o pastor responsável pelo gerpec em Recife, diz ao doutor Miguel que acione né, o presidente da igreja na justiça. Então parece que essa é a orientação que esses homens têm do presidente da igreja. Mas, irmãos, o gerpec foi um órgão criado na igreja para gerenciar, para gerir, os recursos destinados à manutenção de pastores jubilados e viúvas de obreiros. Mas a gente percebe ao longo dos anos, irmãos, o um exemplo bem claro, recente, é do presbítero Nelson, da cidade de Itacuruba, né, e muitos outros, nós temos exemplos aqui em Garanhuns na e na nossa região aqui do Agreste, esposas, viúvas, de pastores, de homens de Deus que já partiram para o Senhor, Recebendo 520, 540 reais, 700 reais, 800 reais. Obreiros jubilados, irmãos, recebendo menos de um salário mínimo. E aí a gente pesquisa, irmão. A gente saiu pesquisando entre os pastores, entre gestores, entre coordenadores de área, não é? entre obreiros que dirigem campo. Irmãos, é quase a unanimidade. Os homens não aceitam, não concordam com esse gerpec porque sabem que o dinheiro não está sendo usado para o que de fato foi criado, que é a manutenção de obreiros jubilados e viúvas desses obreiros. E é quase a unanimidade que eles não aceitam, não suportam esse gerpec. E pasmem os irmãos, irmãos, pasmem. Mas, ai do obreiro, do gestor de filial, do pastor que está na filial, no campo, que não depositar o GERPEC, que importa em 10% da renda da filial. Por exemplo, uma filial que rende R$ reais, o pastor é obrigado a depositar até o dia 5 de cada mês, R$ 5.000. Se a filial rende R$ mil, tem que depositar R$ reais. E aí está, irmão, uma das explicações porque alguns pastores, homens de Deus sérios, não gestores, porque os gestores são aqueles que diz não com a cara mais lisa às pessoas, como se o dinheiro da igreja fosse deles. Mas os pastores sérios, irmãos, eles sofrem muito, eles são afligidos na sua alma, porque muitas vezes são obrigados a dizer não com a alma ferida a uma pessoa necessitada, a um membro da igreja necessitado, que está passando por uma situação é, é, é, vexatória muitas vezes, e o pastor é obrigado a dizer não, porque tem que juntar o dinheiro para mandar 10% para o templo central, para ser usado da forma que a atual presidência imagina e quer. Então vai aí, irmãos, um esclarecimento. Os homens de Deus que não conseguem depositar, se não depositarem o gerpec, os 10%, devido ao templo central, até o dia 5 de cada mês não recebe o seu salário, o templo central não deposita o salário dos homens de Deus, não quer saber qual o motivo, se houve alguma excepcionalidade no campo, se precisou o pastor gastar um dinheiro tal para socorrer alguma coisa, uma necessidade, não querem saber, não querem saber se ele tem família ou não, o dinheiro dele não vem, não é depositado, se até o dia 5 de cada mês, ele não depositar os 10% do Gerpec. Então fica aí, irmão, um pedido aos homens e mulheres de Deus sérios da nossa igreja que contribuem observando a palavra de Deus, o que Paulo diz: quando ofertares, fazei-o com alegria e de coração. Visitem os obreiros que estão pelo estado afora. Visitem, façam visitas nas casas dos irmãos, e das irmãs. Você vai encontrar tanta irmã que sequer tem um fogão para cozinhar. Tanto obreiro passando fome, privação, necessidade por esse sertão afora. Pegue a conta desses homens de Deus e deposite a sua oferta que você iria colocar na salva da igreja. Deposite na conta desses homens que estão passando sérias privações. E você ficará com a consciência tranquila que está usando o dinheiro que Deus lhe deu realmente para a obra. E não para enriquecimento e luxo de fulano, beltrano e ciclano. Então, irmãos, é isso. A nossa igreja... Como diz o nosso irmão Josué no vídeo, esses homens acostumaram a dar patadas nas pessoas, vivem dando patadas. E eles precisam entender que quem dá patada é animal, e animal bravio, animal desobediente. E aonde existe animal desobediente, sempre existe adestradores. E na nossa igreja tem adestradores. Na nossa igreja tem pessoas que conhecem as coisas, conhecem a vida. Sabem buscar as autoridades, sabem buscar na palavra de Deus a resposta para animais que dão patadas nas ovelhas, achando que as ovelhas são propriedade particular. Que Deus nos ajude, irmãos, nos ajude a nossa igreja. A nossa igreja está vivendo um momento ímpar e no final de tudo isso, ela sairá muito mais fortalecida do que antes. Que tudo seja para a glória de Deus.